Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso, eu não Nobre Meus amigos, finalmente, foi revelado aí pra gente Assassin's Creed Mirrored, sim, o novo jogo da franquia Assassin's Creed Que estávamos todos hypados esperando aí Um anúncio que aconteceu no Ubisoft Forward Que nós cobrimos aqui no canal hoje à tarde E sim, além do trailer, nós já tivemos aí mais algumas imagens do jogo reveladas Lindíssimas que eu quero trazer Aqui pra vocês, além da gente Poder conferir novamente o trailer agora Com mais calma, legendas em português Do Brasil e tudo mais, pra gente poder Desfrutar de cada segundo Que o negócio tá muito Foda, BASSIM tá chegando aí Em 2023, então rapaz Se você está animado com esse jogo também Já deixa o seu like, se se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos, e não se esqueça da Brasil Games show que está chegando aí entre os dias 6 e 12 de outubro que vai acontecer o evento Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito E nós faremos sorteios ainda neste mês de setembro de mais de 20 ingressos do evento para vocês Então fiquem ligados vai ser muito da hora Vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, eu já estou aqui com o um trailer devidamente preparado, tá? Um trechinho, né? Uma parte dele que rolou lá no Ubisoft Forward ou no Assassin's Creed Showcase Vamos dizer como eles estão chamando, né? Então deixa eu só parar minha musiquinha aqui pra gente poder começar a conferir. E aí depois a gente parte pras imagens que nós temos também. Vamos ver com calma. Are you ready to give up who you you Eu estou. Eu sou. Eu sou. As cinemáticas da Ubisoft sempre muito incríveis, né, cara? Não tem como. o caminho das sombras? Você vai voltar Que coisa mais linda, velho Esse clima clássico de Assassin's Creed 1, velho Nossa Olha as expressões, mano Você vai voltar Tá certo que é cinemática, mano, mas olha as expressões, cara. Proxan. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Cara, ele escondido junto com a galera pedindo esmola, velho. Bomba de fumaça pra fugir. As armadilhas. Referência de Assassin's 2, mano Olha a música, velho Rapaz mais uma referência aos clássicos Assassin's Creed 1, velho. Quem aí se lembra dessa cena da peninha no Assassin's Creed 1? Onde o Altair vai lá, pega o sanguinho da pessoa que ele matou pra poder levar como prova de que ele matou essa pessoa. Que foda, velho. Cara, na moral, esse trailer aqui, ele é incrível em tantos níveis, mas tantos níveis porque, assim... A gente vê que realmente é um retorno às origens Muita coisa clássica a gente consegue enxergar Por mais que não tenha gameplay, mano seja, cinemática aqui A gente enxerga muitos elementos, saca? O treinamento dos assassinos As roupas O dedo que eles têm que arrancar, né? Pra poder utilizar a lâmina oculta também a... As armadilhas eles, eles se escondendo ali no, na, na galera que tá pedindo esmola e tal A gente deve ter esse elemento dentro do jogo novamente também Pra gente poder utilizar, espero eu Saca? Então assim... Muita coisa foda é mostrada nesse trailer Por mais que não seja um, um, um gameplay, né, propriamente dito É um costume das empresas a gente, vê, a gente vê muito isso acontecendo De, nas cinemáticas, eles mostrarem o que a gente vai ter dentro do próprio gameplay De elementos de jogabilidade, vamos dizer, né? Igual, ele se escondendo né, no meio da galera Ele utilizando a bomba de fumaça vermelha que ele usa ali para poder sair fora né, Distrair a galera também Aquelas armadilhas que ele deixa no chão também quando ele vai subir no prédio A galera passa por lá, solta uma fumaça verde Que atordoa todo mundo e derruba Saca? Então assim Esse trailer ele traz muitos dos elementos que a gente vai ter E eles até comentaram no Ubisoft Forward Que o foco vai ser realmente Stealth, assassinatos e parkour Saca? Então assim, eles é, é de fato Pelo que a gente pode entender A gente precisa de um gameplay pra poder concretizar isso né Totalmente Mas tudo que a gente tá vendo aqui Remete sim a uma origem, cara, ao que a gente vê nos clássicos E eu falo em termos de combate até, tá? Eu, não, eu imagino que eles não vão trazer o esquema de RPG Que eles estão acostumados a trazer nesses últimos três jogos, saca? Tanto é que eles anunciaram um, um, um Assassin's Creed do Japão feudal Que vai ter sim os elementos de RPG conhecidos De Odyssey, Valhalla, Origins e tudo mais Mas esse aqui me parece que não então, cara, nós temos também, meus amigos, mais algumas imagens aqui do jogo que foram reveladas pra gente, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, deixa eu trocar minha tela, colocando aqui, ó. Algumas imagens que apareceram depois na internet, cara, nosso querido Bassin aqui enfrentando dois guerreiros, né? A gente pode ver, inclusive, que nessa roupa aqui, ela tá um pouco diferente daquela mostrada no trailer. Vocês viram que ele tá com um turbante azul pegando aqui pelo pescoço, na cabeça e tudo. E o hood dele, né, que é o capuz e tal, ele não desce totalmente até na região do nariz, da testa, aqui assim, do olho, pra, pra poder esconder os olhos dele. Saca? Aqui já é, já é bem diferente. Parece que a gente vai acompanhar a história do Bassin, claro, como a gente viu no trailer. Ele... Como um bandido e pá, e ele vai evoluindo, ele começa ele entra na ordem começa a ser treinado pela rochan que é a mentora dele e tal. E aí ele tem uma vestimenta e tem um traje inicial e à medida que ele vai evoluindo, assim que ele se torna um mestre, ele pega uma roupa diferente. Eu imagino, tá? Isso aqui é uma especulação da minha parte, por conta até mesmo da roupa que tá sendo mostrada aqui, saca? E aí, ó, vamos aqui pra mais algumas imagens que eu deixei separado pra vocês, meus amigos, que é o seguinte, ó. Deixa eu até pegar aqui. Além dessa, nós temos essa imagem aqui também, do nosso querido Basin, olhando para a cidade que nós iremos aí, né, cara, jogar, explorar e tudo mais. E como nós podemos ver, cara, muitos e muitos edifícios, estruturas, pra gente poder navegar aqui com o nosso parkour, andar pelos telhados e tudo mais, pra poder trazer de volta, como eu disse, aquele sentimento dos clássicos e o Basin aqui em cima, né, mano? Numa região um pouco mais alta aqui e tal. É muito foda, muito foda mesmo Deixa eu até voltar a nossa musiquinha que tá tocando a Ezio's Family deliciosa, mano Aí, ó, vamos lá pra mais algumas imagens Aqui nós temos o Bassin, inclusive a imagem de capa que eu tô usando aí, que vocês viram na thumb, né Utilizando aquela fumaça vermelha pra poder, pra poder distrair os inimigos enquanto ele foge, ó Tem até, até, até o cara apontando aqui pro Bassin subindo E é o que eu tava falando com vocês, ó Olha o HUD dele aqui, como é que tá diferente, tá? Tá um pouco mais rasgado, a gente tem uns detalhes Mais rasgados aqui nas, nas bordas, né Desse hood dele, e o turbante azul Que ele tá usando aqui, sabe Diferente daquela primeira imagem que a gente viu Que o HUD dele tá tampando totalmente o rosto Aqui pode causar a impressão de que, tipo, não É porque ele tá subindo, ele né, tá a cabeça um pouco mais pra baixo Por isso que não tá tampando, mas se vocês repararem No trailer cinemático, né Naquela cena onde ele tá subindo com a Rocham lá no topo De um edifício, e aí ele faz aquela cara Tipo assim, te peguei, né, a gente pode ver Que ele tá ereto, assim, tá reto e o HUD dele não tá descendo totalmente, então por isso que me leva a crer que aquela roupa ali seja depois, quando ele se torna um mestre de fato, vamos dizer assim, entendeu? Então assim, mais um detalhe bem legal que eles estão trazendo aí pra nós. Temos aqui também uma imagem promocional, eu diria, do nosso querido Bassin, foda pra caralho, mano, olha isso aqui, velho. Assassin's Creed Mirage. Essa lâmina oculta ficou maravilhosa também, e o dedo cortado, que foda, velho. Mais uma referência maluca, muito doida dos clássicos aqui. E a gente tem também, uma que vale a pena mostrar, né? Também aqui pra vocês: a edição de colecionador, cara. Estátua do Bassin, maravilhosa também. E uma referência fodástica ao Prince of Persia, que foi o jogo que deu origem ao Assassin's Creed, vamos dizer, né? Que na época lá que eles fizeram o primeirão. A ideia era criar um novo Prince of Persia, só que o negócio tava tomando uma proporção tão gigantesca que eles acabaram fazendo um novo... Quer dizer, eles acabaram fazendo um Assassin's Creed no lugar do Prince of Persia. Eles renomearam a parada e virou e, e se tornou o que tornou hoje, né? O que a gente conhece aí da franquia. Então, muito foda também. Este book aqui bonitinho, CD, mapa. É, Esse aqui deve ser livro de arte, né? Conceitual também. O pingente que fica aqui na roupa do Bassin que a gente viu aqui, ó saca. Ah, tem as faquinhas também que a gente deve poder utilizar, né? Eu tinha até esquecido de mencionar isso aqui. Aquelas facas de arremesso que a gente tinha nos jogos anteriores também, nos jogos clássicos, que a gente podia mandar nos inimigos. Muito foda esse detalhe. E aqui, cara, duas imagens muito fodas também da Roxan, que é a mentora do Bassin, muito foda por sinal. E olha a grossura da espada da garota, mano. Pra poder fazer para poder lutar e tudo mais. Mas no peso disso daqui, e uma faquinha também na mão pra poder fazer assassinados aí em Stealth, né? Ou pra poder ter uma batalha um pouco mais rápida, digamos assim, porque isso aqui deve deixar ela bastante lenta. A lâmina oculta aqui também no braço. E por fim, meus amigos, nós temos uma imagem também, é claro, né? Do nosso querido Bassin aqui. Olha só que foda, velho. Hum... Essa arte maravilhosa pra gente poder usar em wallpaper no computador, hein, mano? Lindo demais, lindo demais. Peguei lá no Twitter, inclusive, do The Game Awards, que eles postaram algumas imagens. Quer dizer, na, na verdade, as outras que eu peguei foram de lá. Esse daqui foram o pessoal que foi postando no Twitter afora aí que eu fui pegando. Mas assim, cara, muito, muito foda. Eu tô muito animado pra esse novo Assassin's Creed. Quero ver mais, quero ver gameplay Ubisoft, pelo amor de Deus. Traga gameplay desse jogo pra gente, a gente precisa muito. E assim, mano, tô muito hypado, sabe? O pessoal aqui deve tá... estar... Pode... Tá acostumado com a gente falando sobre jogos de luta Que é o nosso nicho principal, vamos dizer Mas eu tenho uma história também com Assassin's Creed Assim, de muito tempo, cara tem está... Eu tenho estátua de... do jogo aqui também Tem HQ, tem o livro e tudo mais Então eu gosto demais da franquia E eu tinha desanimado um pouco Com os últimos jogos aí, que eles perderam Eles distanciaram um pouco dessa cultura De assassinos, templários e tudo mais E pelo jeito a gente tá voltando Um pouco aí as origens, né com o Mirage, então eu quero saber agora de você Querido espectador, o que vocês acharam De tudo que foi apresentado, do trailer Dessas novas imagens que eu mostrei aqui pra vocês O que vocês esperam desse jogo Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos Vai ser muito foda, cara Muito foda, espero um gameplay por parte Da Ubisoft aí, imagino que vocês também E a gente deve trazer mais conteúdos Assim, aos poucos, né, desse game pra vocês Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Um beijo Pra todo mundo aí, deixa seu likezão. E se inscreve no canal se vocês querem curtir mais pontos de Assassin's Creed por aqui também. Beijo, pessoal. Até mais e... Fuemos, meus amigos.